Agradecimento porque foi o Ministério das Comunicações que puxou e nos convidou a ser o ponta de lança é, do ponto de vista tecnológico que para levar esse sinal a todo mundo. Então, eu queria agradecer o Otávio Perante, James, vários colegas ali do Ministério das Comunicações que fizeram isso e que teve todo o apoio do ministro André Figueiredo. Esse é um momento, acho que é muito importante. A IBC está muito honrada e orgulhosa de está liderando do ponto de vista técnico e também com possibilidades de assessoria, de comunicação, inclusive, de programação, ajudar a criar todos esses canais, a colocar esses canais no ar, em TV aberta para toda a população brasileira.